Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito, que desce como fogo Vem como pentecoste, deixe-me. Deixe...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 Muitos que agora são os primeiros serão os últimos E muitos que agora são os últimos serão os primeiros Palavra da salvação Glória a vós Senhor Podem sentar Meus irmãos e minhas irmãs No evangelho de hoje Pedro, em nome de seus companheiros em nome nosso também, nos dias de hoje, pergunta a Jesus o que, que eles estão ganhando na vida por deixar tudo para segui-lo. O que, que eles estão ganhando? Em resposta a esta pergunta de Pedro, a esta pergunta nossa, Jesus promete uma recompensa de cem vezes maior para o presente e a vida eterna para o futuro. Cem vezes mais daquilo que a gente tenta conquistar, daquilo que a gente tenta ganhar, daquilo que a gente trabalha, daquilo que a gente tenta conquistar, cem vezes mais nessa vida, e nos dá ainda a vida eterna. Promessa de Jesus. Agora a gente precisa entender o seguinte. Esse cêntuplo temporário que faz parte da promessa de Jesus a todos aqueles que se dispõem a segui-lo. É mais qualitativo do que quantitativo. Tá? A gente precisa entender isso A promessa do Senhor Se realiza Se concretiza na nossa vida Mas Na dimensão quantidade Do que Qualidade do que Quantidade, troquei a palavra aqui Obrigado Marilena Eu vi o seu xixi, xixi. Que bom Mas Qualidade do que Quantidade, agora falei certo né, agora está certo Agora o que, que significa isso para a nossa vida, do nosso dia a dia? Olha, numa linguagem bem simples Poderemos possuir pouca coisa na vida, a gente pode ganhar pouco Por exemplo, quem sai da sua casa, vem aqui na igreja na catequese, vai ali cantar, vai ali arrumar as florzinhas do altar, vai ali ajudar o padre na missa, preparar o altar da dar comunhão para o povo, vai ali atender o povo na oração, na quarta-feira, à tarde. Talvez, você vá olhar para aquelas pessoas e ver que o que essas pessoas conquistaram Vindo para a igreja. olhar estão com a mesma vidinha. Os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, os mesmos obstáculos, não ficaram mais ricos. Estão do mesmo jeito. Né? Mas talvez o pouquinho que eles tenham, o pouco que eles tenham, sejam os bens materiais, Amizade verdadeira Experiência de fé Porém pouco Mas esse pouco Se torna gratificante Se torna gratificante Por que que se torna gratificante? Porque Está saciando A sua necessidade Aquele pouco Que Deus está enxergando ajudando a pessoa a enxergar que é o necessário para a vida dela e que ela pode ser feliz com aquilo que ela está tendo ali naquele momento. Então aquilo ali que se vai se transformar na quantidade. Tem tanta gente que tem muito e não é feliz. Tem gente que não tem onde pôr dinheiro. E gostaria de estar morando talvez embaixo de uma ponte, mas ser feliz e ter paz, e ter paz na vida. Porque muitas vezes aqueles que possuem o pouco, mas têm o muito na sua vida, que é o amor de Deus, que é a graça de Deus, que é o essencial para viver a vida. Claro que neste tempo que nós passamos, precisamos de comer, precisamos de beber, precisamos de vestir, precisamos de muita coisa, mas muito do que isso, precisamos de Deus, precisamos de Deus. Então, quando as pessoas conseguem enxergar esta realização da promessa de Jesus na sua vida... Ela então vai chegar a esta conclusão, que vale a pena mesmo estar no caminho de Deus. Vale a pena mesmo a gente se esforçar e melhorar para ser bom cristão. Vale a pena mesmo a gente abrir mão de tantas outras coisas para poder possuir as coisas de Deus. Vale a pena a gente tornar real na nossa vida aquele ensinamento de Jesus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar primeiro as coisas de Deus, buscar em primeiro lugar na nossa vida Deus, Deus sempre em primeiro lugar na nossa vida. Vale a pena tudo isso, porque eu vou saber olhar as coisas que estão ali, presente na minha vida e dar o devido valor e ser feliz e viver justamente uma dimensão de que aquele pouco que eu tenho, aquele pouco que eu sou, pode se tornar muito por causa da minha gratidão, por causa da minha gratidão. Então, esta dimensão é qualitativa, é o essencial. E é aqui que se dá a realização da promessa do Senhor. Se eu parasse aqui de, de falar e perguntasse para cada um dos que estão aqui, se vocês têm experimentado na vida de vocês o cêntuplo de Deus, o que, que vocês iriam responder? Vocês têm conseguido enxergar o centro de Deus na sua vida? Voltando àquela história, ninguém vai na igreja para ficar rico. Ninguém vai na igreja. Eu não sou padre para ficar rico. Vocês não estão aqui na missa para ficar, ficar rico. Nós estamos aqui justamente para ter Deus no nosso coração. Deus na nossa vida. Deus na nossa caminhada. Ser mais de Deus e ajudar as pessoas também a procurar mais Deus. O simples fato da gente ter esta visão já é uma, um prêmio para cada um de nós, já é uma riqueza para cada um de nós. Então se eu perguntasse aqui para cada um de vocês, se vocês têm visto o centro para acontecer, eu tenho plena certeza que sim. Tem plena certeza que sim. A gente que caminha sempre pelo meio da comunidade, a gente percebe esta alegria estampada no rosto daqueles que realmente procuram seguir Jesus Cristo com a sua vida, com o seu jeito de ser. A gente visita a casa das pessoas mais simples, mais humilde, e a gente vê aquela alegria e o que, que aquela pessoa tem para ser tão feliz? Não tem nada, não tem nada. Às vezes um, uma casa que tem ali só uma caminha, um fogãozinho, uma prateleirinha e é feliz. Mas você olha ali, tem um altarzinho, tem Nossa Senhora, tem o um crucifixo, tem uma Bíblia, tem um rosário, tem uma vela. E ali você vê, essa pessoa é uma pessoa de oração. Por isso que essa pessoa é realizada, por isso que essa pessoa é feliz, por isso que essa pessoa faz uma experiência de Deus na vida dela, por isso que ela transmite esta paz para todas as pessoas que chegam perto dela. Então é esta promessa que o Senhor faz a cada um de nós. E quando a gente consegue enxergar isso na nossa vida, e quando a gente começa a tomar consciência disso na nossa vida, que não são as coisas externas que nos garantem a nossa felicidade, mas aquilo que está dentro de nós e aquilo que pode ser dentro de nós, é só Deus que pode nos conceder, porque humanamente a gente não consegue trabalhar isso. Vamos ser sinceros, a gente consegue trabalhar a felicidade sozinhos? Não, porque se conseguisse, não tinha psicólogo, né? Porque qual que é a função do psicólogo? É fazer uma viagem interior, coisa que a gente não sabe fazer. Então se nós conseguíssemos fazer tudo sozinhos, não precisaríamos de nada, dessas coisas. Mas nós não conseguimos. Então esta felicidade que tanto precisamos, é só Deus pode dar. E a felicidade de Deus, esta alegria de Deus, é diferente do que o mundo pode oferecer. Qual que é a felicidade, qual que é a alegria que o mundo promete para nós? Para você ser feliz, você precisa ser assim, você precisa ter isso, você precisa possuir isto, você precisa tratar as pessoas de tal maneira, tem que ser mais do que os outros, melhor do que os outros, estar acima dos outros, quer dizer, o mundo vai nos alimentando com um com veneno chamado ganância, que vai nos fazendo cada vez mais sendo infeliz. Agora a verdadeira felicidade de Deus, nos faz realmente ser completo. Ser completo. Então é isto que Jesus responde a Pedro, e é isto que Jesus responde a cada um de nós. Então quando a gente tem esta consciência, aí nós podemos então chegar a esta conclusão. Vale a pena dedicar a nossa vida a Deus. Vale a pena dedicar-se às coisas de Deus. Tive a alegria este ano de celebrar 25 anos de padre. Mas eu tenho 11 anos de seminário. Então, 25 com 11, 36. Eu saí da minha casa bem jovenzinho Acredito que com 17 anos, 16 para 17 anos Hoje eu tenho 52, já vou fazer 53 Então, desse, desse tempo que eu estou na caminhada cristã Já de uma forma de consagrado Já passei por muitas coisas, muitas situações e diga a vocês, não me arrependo de ter entregue a minha vida a Deus, não. Se fosse preciso e tivesse necessidade de recomeçar tudo de novo, e por tantas dificuldades pelas quais já passei, principalmente no início da minha caminhada, eu enfrentaria tudo de novo, porque vale a pena realmente estar no serviço de Deus, vale a pena estar no caminho de Deus. Então eu gostaria, iluminado por esta palavra de Deus hoje, gostaria que você enxergasse isso também na tua vida, se vale a pena ou não estar voltado para as coisas de Deus, aonde que nós vamos ganhar sentido para a nossa vida, continuar caminhando às vezes longe dele ou muitas vezes de uma maneira assim muito superficial ou caminharmos de uma maneira mais compromissada com Deus, mais sério com Deus, e ter realmente a nossa vida voltada justamente para Deus. Vamos fazer um momento de silêncio, nada melhor do que a gente fazer um exercício de tentar enxergar esse cêntoplos, para a gente saber responder esta pergunta. Porque se a gente não consegue enxergar aquilo que vem acontecendo na nossa vida, Muitas vezes nossa resposta é só do oba-oba e Deus não quer resposta de oba-oba, Deus quer uma resposta com a vida. Então tenta enxergar quais são os cêntuplos de Deus na tua vida.